E aí Mick, tá ensinando Fala, o amigo. Júlio a, a limpar o peixe liguado? Ele tá fera já, só a faca dele tá cega Hein Júlio, aprendeu com o Mick? Aprendi nada, aprendi sozinho Eu que tô ensinando a ele vai levar essa aqui também? A é, é meu. Não, não, não, não. Ela tem um Aqui, hoje pai tá vindo aí. Tá aí? A uhum, roça vai aí, é, é. É. Pode ser, pode ser. Pode ser. Ai, eu pego com meu marisco não, com O marisco já tá mal. fazendo mal? Tá. Tá. Sério? Ah. É que passa É que... comer e passar mal. Gente, é sério? É, três meses que tá... A... Segundo os biólogos, falaram que três meses que, que ele vai fazer mal. Que loucura! Alguma coisa que tá filtrando, né? Aham. Agora, o que, que será que ele tá filtrando? Passei muito mal. Que é eu, tô... eu vi a turma passando mal, eu falei, não, não é um marisco. Não é um Mas, marisco. Não acreditou. Aí, fui comer Passou aí, mal. peguei o um marisco e soltei tudo. Gente, agora eu tô lembrando aqui. que um tempo isso? Porém agora que... no, no, no carnaval, que ele fez a uma passar mal. Ah, tá, porque minha mãe passou mal também, uma aí, mas não tava muito, muito, muito. Ela eu tinha o uma aparelada lá. Mas, mas ela comeu o marisco de outro lugar? É, Mas já estava lá fora, fora comeu, já há um tempo já. A gente comeu antes ah. e não passamos mal. Aí depois ele já começou para fazer mal. Cara que não É a primeira vez que acontece isso? E mal, Na, não a primeira, É, é, é Esse mês é a primeira, primeira vez. vez. Agora geralmente ainda mais no mês de agosto. É, mês que de tem agosto. Lá já, uma coisa tortada, é, né? Agora é maré vermelha. É. A maré já tá mudando aí. Eu creio que, eu creio que essa maré sair, ele, ele melhora. Melhora, né? Limpa, Nossa, eu vou ameaçar É, eu vou mano. não nem ele ele não não vou não vai ele, ele adora marisco. Marisco é um perigo, né? É. Dois aqui, dois aqui ficaram internados, dois dias no Imagina, É, o perigo. Vai morrer. cara que ficou?